Olá, seja bem-vindo a mais um Beleza com Leveza. Você transforma vidas. Se alguém ainda não te contou, eu vou te dizer e vou repetir. Com a sua ajuda diária, com o seu esforço, com a sua contribuição, todos os dias, você transforma vidas. Aqui na Merkey nós não atuamos apenas no negócio de cosméticos, mas sim no negócio de relacionamentos e também de pessoas. Porque as nossas consultoras, elas contribuem também financeiramente para os seus lares. Porque a gente sabe que quando uma mulher passa um batom, aumenta a autoestima dela. Quando uma mulher passa uma maquiagem, ela se sente mais segura. E com isso, você, todos os dias, ajuda a transformar a vida de milhares de mulheres. E como a Mary Kay Ash dizia, sonhe grande, pense grande. Já foi dito que se você pode sonhar, e você também pode realizar. Antes que seu sonho se transforme em realidade, você deve visualizá-lo em sua mente. Finalizado, perfeito. Desse modo, você conquistará tudo o que desejar. E esse nosso momento de pausa para reflexão. O que, que você pode continuar fazendo todos os dias para impactar ainda mais todas essas mulheres que você transforma a vida. Então vamos lá, vamos para as nossas três dicas. E lógico, não podia ser diferente. Primeiro eu digo, cuide de você. Porque a partir deste autocuidado, a gente vai ser capaz de cuidar dos outros. Então a primeira dica, cuide da sua inteligência física. Encontre alguma atividade, um esporte, gere energia física para que você esteja disposta todos os dias. A segunda dica, cuide da sua energia mental. Pratique meditação, silencie os seus pensamentos, faça uma leitura. E a terceira dica, cuide da sua inteligência espiritual. Ou seja, ore, faça afirmações positivas, crie o seu próprio ritual de bem-estar, esteja conectado com a natureza. Enfim, encontre uma maneira onde você possa cultivar inteligência física, mental e espiritual. Aqui na Mary Kay, a gente transforma a vida e a gente ajuda uma mulher ser quem ela quiser. Se você assistiu esse vídeo, responda o um e-mail para o MK Comunica que a gente vai sortear um livro. Em alguns dias, você vai receber uma mensagem de quem foi o grande vencedor deste sorteio. Super obrigada por estar aqui e nunca se esqueça, a gente pode sim ter muita beleza na leveza do nosso dia a dia, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada pela sua presença.